E aí, gente profunda, você vive dando choque nas pessoas por aí, tomando choque das pessoas por aí? Então, fica comigo que você já vai descobrir o motivo espiritual de tudo isso. Solta a vinheta, pessoal! Para explicar esse fenômeno, a gente precisa separar duas coisas, né? O que a ciência explica, né? o que a física explica, e o que a espiritualidade explica. As duas coisas se complementam, mas tem fenômenos físicos que fazem a gente sentir choque e dar choque nas pessoas e nem sempre isso é um fenômeno espiritual. E às vezes é. Então, a gente vai explicar a diferença para você poder identificar. A física tem algo chamado de estática, que acontece um acúmulo de energia no nosso campo de energia, quando a umidade do ar está muito baixa. Né? Então, quando uh, aqueles dias estão muito secos, a gente começa a dar choque, tanto que o cabelo levanta. A gente aprende isso na escola, né? Eletricidade estática, que fica acumulada no nosso campo de energia. Uh, daí o cabelo começa a levantar, a gente toca nas coisas e sente um choque. Tem alguns países onde a, a umidade do ar é muito baixa, que eles vendem até umas escovas para a gente tirar a energia estática. É, onde que foi uma viagem que eu fiz? Acho que eu fui para a Califórnia, que lá realmente assim, a umidade estava muito baixa e eu tive que usar uma daquelas escovas, porque eu tava dando choque em todo mundo, tudo que eu tocava me dava choque, e não era algo espiritual, é algo que é do lugar. É, em Nova York também acontece muito isso, eu lembro que eu fiz uma escova no cabelo e durou dias, e o cabelo não ficava oleoso e, sabe, durava muito tempo, por quê? Porque lá o ar, a umidade do ar é muito baixa, é muito seco. Já aqui onde eu moro, na Serra Gaúcha, tem muita umidade no ar, aí aqui tem excesso. Então, essa coisa de tomar choque, leva choque, acontece muito pouco cientificamente. Mas, ainda assim, às vezes acontece aqui, mesmo com a umidade do ar bem alta. Tem casos assim que a gente toca numa pessoa, toma um choque. Então, o que será que é isso espiritualmente falando? Né? Espiritualmente significa que a pessoa ela está com muita energia acumulada no campo dela. Ela não tá doando energia, ela está recebendo muita coisa e não está doando. E a gente precisa entender que no universo tudo é fluxo e refluxo. Né? Existem as leis herméticas, as leis da Tábua de Esmeralda, do grande mestre Hermes Trismegistus. E uma delas fala do fluxo e refluxo de energia que acontece o tempo todo e com todo mundo. Então, quando dois corpos se encontram, eles jamais serão os mesmos, porque eles vão trocar partículas de energia. E a pessoa que só recebe energia e não repassa, não doa, né, ela fica com energia acumulada, ela gera essas partículas excessivas que acabam fazendo com que ela sinta choque, com que ela dê choque nas pessoas. Muito bem, eu tenho algumas dicas aqui que você pode fazer né, para aterrar a sua energia. Tá? Então, o que é aterrar? É fazer com que a Terra receba esse excesso de carga de energia, tá? Então, número um, andar sem sapatos, mas com o pé encostado na grama, com o pé encostado na terra ou na areia da praia, vai ajudar com que através dos chakras dos pés, que são os pontos de energia, a energia seja canalizada para a terra. E a terra absorve esse excesso de energia, trazendo equilíbrio para o seu campo. Depois, dançar. Porque o movimento da dança vai fazer com que você libere energia e não fique com essa energia acumulada no seu campo. Também você pode se aplicar reiki ou qualquer outro tipo de passe energético ou energização através das mãos. Pode ser cura prânica, pode ser de orei, pode ser qualquer tipo de tratamento com energização através das mãos, tá? Ele vai ajudar a equilibrar as partículas, né? negativas e positivas, colocando elas em ressonância, em equilíbrio, para que você não saia por aí dando choque em ninguém. E você pode também se conectar com a natureza através da fitoenergética, que é o estudo da energia das plantas para equilibrar o nosso campo de energia. E eu trouxe aqui uma planta que vai te ajudar nesse processo de equilíbrio do seu campo, que é o Uxi amarelo. É Uxi. O XI, tá? O XI amarelo. O nome científico dele é Endopleura Uchi. E ele atua na região aqui do quarto chakra, que é a região do coração, o centro do peito, que é justamente o chakra do equilíbrio. Esse chakra aqui é o responsável por equilibrar os três chakras superiores e os três chakras inferiores que nos conectam com a Terra. Então, o Uchi Amarelo atua nessa região, distribuindo para todo o corpo o equilíbrio que a gente precisa para não ficar com energia estática. O que, que ele faz? Ele ajuda a trazer a pessoa para o eixo e centrar as ideias e ações. Então, traz a pessoa para o eixo de equilíbrio. Ele acalma as tensões do corpo e gera estado de serenidade mantendo a consciência ativa e os instintos equilibrados. E ele também traz um efeito de aterramento, ou seja, conecta a pessoa com a terra. Ele incentiva a pessoa a entrar em contato com as energias da natureza, reconhecendo Deus nas árvores, na terra e nos outros elementos. E produz uma sensação de frescor nos ombros e nas costas. Então eu gosto muito do Chia Amarelo, ele é uma das minhas plantas de confiança, né, dentro da fitoenergética, porque a fitoenergética ela estudou 118 plantas, mas eu tenho algumas plantas assim, que são as queridas, que são as de confiança e o, o chia amarelo está entre elas, porque ele é capaz de, mesmo em momentos de muita tensão, de muito estresse, trazer uma serenidade e um equilíbrio para o nosso campo de energia. Então, como utilizar o chia amarelo né, para equilibrar o seu campo de energia, para trazer você para o eixo? Você vai pegar pedacinhos da erva e vai separar em sete partes. Aí você vai pegar pedacinhos de tecido, vai colocar a erva no meio, vai fechar e vai fazer um sachêzinho. Você pode amarrar com, com barbante, você pode amarrar com uma fitinha mimosa ou com um elástico, como você quiser. Você vai fazer sete sachezinhos pequenos, tá? Não precisa ser muito grande. Você vai fazer uma oração, então, sobre os sachês. Tem vários vídeos meus aqui no canal ensinando a fazer sachê, então você pode acessar e, e ver como faz, tá? Você vai fazer sete sachêzinhos e vai energizar colocando as mãos no bolso, no, colocando as mãos sobre as plantas. Eu li bolso ali, me confundi. Você esfrega as mãos e coloca sobre os sachês, certo? E aí você faz uma oração da sua preferência. Qualquer oração? Qualquer uma. Ai, Patrícia, eu gosto do Pai Nosso. Pode ser? Pode. Ah, eu gosto de uma música que eu aprendi na Umbanda. Pode. Ah, eu gosto de um hino evangélico que o pastor ensinou. Pode. É o que você quiser, tá? Você vai escolher uma coisa que te conecte com Deus. Pode ser símbolos de reiki, pode ser caruna reiki, pode ser cura prânica. Pode ser aquilo que te conecta com Deus. Uma gratidão sincera pela energia, pela vida da planta também pode ser, tá? Então, depois que você fizer isso, você vai guardar esses sachês e todo dia você vai trocar o sachê. Você vai colocar no bolso, no sutiã ou na carteira. É importante que esteja perto de você. Então, eu prefiro que seja no sutiã ou no bolso da roupa. Se você não tiver bolso na roupa, aí sim, você pode colocar na carteira, na sua mesa de trabalho, algum lugar que faça esse sachê passar um tempo perto de você, pelo menos umas 8 horas por dia, né, para que a planta consiga transferir essa energia para você, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até a próxima.